O Enneagrama é uma ferramenta, um conhecimento com mais de 4 mil anos. Quem observou como ele funciona foi um povo chamado Sufi, que morava lá na Ásia Menor, na Ásia Central, dentro de um deserto. Toda uma condição especial. Pessoas que meditavam por mais de 10 horas, comiam só é, vegetais. Bem, eles tinham a história deles e eles descobriram esse sistema. Então, o que o Enneagrama faz? O Enneagrama é um método para você descobrir como é que funciona a sua personalidade personalidade. Existem somente nove padrões de comportamento, nove tipos de personalidade. E todos nós estamos agindo dentro dele e não percebemos. Então, nós fomos programados lá na infância para agirmos de uma certa maneira. Então, é isso que acontece. Então, é, todas as pessoas vão estar dentro de três, de três situações. Uma delas são as pessoas do fazer. Então, são aquelas pessoas extremamente ativas que saem fazendo, que saem fazendo as coisas acontecerem na rapidez. Outras pessoas se envolvem emocionalmente, têm tristeza, ou se envolvem assim muito rápido né, dentro das emoções. E as outras pessoas, que são as pessoas teóricas, que são as que ficam viajando na maionese. Viajando na maionese, eu quero dizer assim, são pessoas muito criativas, excessivamente criativas. Esse fato de nós termos um centro de inteligência mais desenvolvido, nos faz agirmos de uma determinada maneira durante toda a nossa vida. Então é possível você saber como você vai agir lá na frente, baseado no que você é hoje, a maneira como você é então algumas empresas multinacionais que quando vão contratar pessoas fazem uso do Enneagrama para saber como é que essa pessoa funciona então algumas pessoas ela vai pôr no departamento de vendas, outra vai pôr no controle outra pessoa vai fazer para atender pessoas e assim por diante, então para uma empresa o Enneagrama é extremamente importante para saber como essa pessoa funciona e em que lugar ela vai ser colocada mas nós também na nossa vida diária, né? nós temos relacionamentos eu gosto de uma pessoa, eu gosto de outra eu sou casado, não sou casado, por uma namorada Através do Enneagrama, você sabe se o seu tipo de comportamento se encaixa com o comportamento da outra pessoa. Então você pode saber exatamente como vai ser o seu casamento, o seu relacionamento. Alguns não vai dar certo, mas alguns você pode começar a mudar a sua personalidade, conversar com outra pessoa, ela muda a personalidade, e aí as duas se encaixam e vão ter uma vida boa para frente. Você inclusive sabe como os seus filhos vão ser baseado no Enneagrama. Então o Enneagrama é uma ferramenta para que você possa prosperar, para que você possa ser amado, para que você possa ser entendido, para que você possa realizar, para que você possa sentir importante. Essa briga interna que quase todas as pessoas têm dentro de si, que às vezes quer uma coisa e faz outra, com o Enneagrama você vai saber porquê e vai ter uma ferramenta para você corrigir isso. Porque o Enneagrama te mostra também como mudar a sua personalidade para que você seja uma pessoa plena. Vamos falar agora a respeito dos Enneatipos, dar uma pequena principal Lada em cima de cada um dos enetipos, então cada um tem uma maneira de ser. As pessoas de padrão número 1, um, nós chamamos pessoas de número 1 um, são as pessoas que nós denominamos perfeccionistas, então são pessoas que têm muito desenvolvido o fazer, elas vão para o fazer e desprezam os outros dois centros de inteligência, deixam de lado o emocional e deixam também o teórico, então são pessoas que têm uma facilidade gigantesca em fazer coisas, em produzir, em fazer com que as coisas aconteçam, Mas mas tem uma dificuldade muito grande na tomada de decisão e também controla o seu emocional então são pessoas que às vezes são consideradas como chatas de tão perfeccionistas que elas querem tudo é tudo arrumadinho guarda-roupa tudo organizado o enetipo 2 nós denominamos aqui são as pessoas prestativas que são as pessoas que têm o centro preferido o emocional então são pessoas que se interagem com os outros emocionalmente sentem o que o outro sente se ela vê um cachorro lá na rua sofrendo ela vai lá Lá pega o cachorro, gasta o cachorro, cura o cachorro e depois solta na rua novamente. Então são pessoas que estão, na verdade, é, presas ao emocional. É uma prisão que cada um de nós tem. O do dois é o emocional. Então são pessoas que gostam de ajudar os outros, que gostam de, de ser admirados por ajudar os outros, mas também são pessoas que têm reprimido o centro teórico. Portanto, são pessoas que têm muita dificuldade de tomar de decisão. E essa pessoa você tem que saber aonde você vai colocar na sua empresa. Né, para que ela possa produzir mais. E dentro dos relacionamentos também, você vai saber se você consegue se relacionar com ela ou não, quando você souber o seu benéfico As pessoas de padrão 3... São as pessoas que reprimiram o emocional, não que elas decidiram, mas lá na infância aconteceu algo e ela reprimiu o emocional. Então são pessoas é, muito práticas, são pessoas resolvidas e nós chamamos de bem-sucedidas. São as pessoas que vão ficar ricas, que vão obter sucesso, elas trabalham em cima do performance para serem admirados pelas outras pessoas, mas vão acabar deixando a vida de lado, não sabendo aproveitar o pôr do sol, não vai saber aproveitar as coisas boas da vida, que às vezes é ficar sentado lá e curtindo uma praia numa boa, comendo um camarão numa boa. Ele não, ele tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar e produzir. As pessoas de padrão 4 são as pessoas que nós chamamos aqui de pessoas românticas. Então, são aquelas pessoas que têm uma melancolia, que tem uma tristeza, que ficam pensando sempre lá no passado. Ai, ah, deveria ter sido diferente, poderia ter sido assim. É uma tristeza que ela não sabe de onde vem. Então, são pessoas que às vezes estão muito alegres e daqui a pouco estão tristes. São, elas reprimiram ou fazer, elas estão presas no emocional. Então, para algumas pessoas, às vezes, você quer se relacionar com elas e difícil. Alguns padrões de comportamento não conseguem, porque ela é muito flutua muito no emocional. Então estressa as pessoas. As pessoas de padrão 5 são as pessoas que nós denominamos aqui observadores, né? Lá na infância, por algum motivo aconteceu alguma coisa onde ela reprimiu também o fazer. São pessoas que observam tudo, eles enxergam as coisas que vão acontecer, mas ele não faz nada, não toma uma atitude. Alguns políticos muito famosos são do número 5. Então, o que acontece? Eles veem as coisas e não fazem acontecer. Não que eles não querem, é porque eles não estão programados para fazer. A mesma coisa aqui, né? dentro de um relacionamento, são pessoas quietas, que sabem tudo, mas, na verdade, não fazem, com... não tem a iniciativa para a coisa acontecer. Mas ela tem a função dela. Cada uma das pessoas dentro do universo tem uma função. O Enneagrama mostra como, aonde cada pessoa se encaixa. Ela mostra qual vai ser a sua profissão, se você conhecer o Enneagrama. Então, as pessoas de padrão 5 controlam o seu emocional. São, pe são pessoas que desenvolveram muito fortemente o teórico. Então, viajam muito, pensam muito, mas não têm o ativo e controlam o seu emocional. Então, são pessoas frias, né? São pessoas que para ter um relacionamento é mais complicado. As pessoas de padrão 6. São as pessoas que nós chamamos de questionadoras. Elas têm uma função especial de questionar tudo. Essas pessoas foram programadas lá pelo universo para que elas façam as coisas acontecer. Então, é, por que, que você fez isso? O que, que você fez, Asilo? É, ó, cuidado, vai chover. Eles estão sempre observando tudo que pode dar errado. Elas são pessoas que são extremamente desconfiadas. Qualquer barulho já diz, ó, é, bandido, ó, ó, tá quebrando o carro. Então, são pessoas que vivem é, com muito medo também tem muita dificuldade de tomar decisão. Mas são pessoas que trabalham, são bons gerentes. observa que cada pessoa tem uma qualidade e tem um defeito. Então, cada pessoa se encaixa num lugar. A mesma coisa, as pessoas têm que se encaixar. Se você não seguir o Enneagrama, vai ter dificuldades de, de ter relacionamento. Né? Pode ser que dê certo, mas aqui você vai ser técnico. As pessoas de padrão 7 são as pessoas que são muito criativas, resolvem tudo de uma maneira fácil, mas não se envolvem com a vida, são as pessoas que patinam aquela pessoa que você diz assim nossa, esse homem é tão inteligente, mas olha só como ele patina, patina, patina tem dificuldades de relacionamento ofende as pessoas quando fala e nem percebe isso esse é a pessoa 7. Eles têm, na verdade, desenvolveram o teórico, um né? o fazer, mas não têm emocional, não se envolvem emocionalmente. São pessoas frias, são pessoas técnicas, isso vai trazer problema no futuro. As pessoas de padrão 8, né? o é tipo 8, são pessoas que têm muito forte o fazer, são pessoas que saem para fazer, dizem assim, ele não, quer, não vai pensar, ele vai lá fazer. Qualquer coisa ele vai fazer. São pessoas muito justas, que gostam de defender os fracos e os oprimidos, que gostam de proteger as crianças e os velhos. Mas ele não cuida de si. Ele se arrisca exageradamente para fazer as coisas acontecerem. Também não desenvolveu o emocional. Então, são pessoas que vão machucando, vai esmagando as outras pessoas e não sabe por quê. E tem dificuldades de ter a criatividade, de saber para onde vai e o que vai fazer em sua vida. As pessoas de padrão 9... São as pessoas que lá na infância se sentiram abandonadas. Então, são pessoas que reprimiram o fazer. Ah, de que adianta fazer? Você vai acabar o mundo. Então, são pessoas pacíficas, dificilmente você consegue brigar com eles. Eles gostam de ficar assistindo televisão, gostam de comer, gostam de ficar fazendo coleção e dificilmente brigam. Você nunca vai ver uma pessoa dessa, vai ver sim, porque acontece também, mas dificilmente vão ficar assim. Então são pessoas que ficam olhando o mundo passar, o mundo está passando ele está vendo, ele não se envolve no mundo. Então é isso aí, cada um dos eneatipos tem um vício e tem uma qualidade. E é o que você, se você fizer este eneagrama, você vai conseguir corrigir isso e se tornar uma pessoa plena para que você se sinta amada, realizadora e importante. Foi quando eu conheci o Enneagrama que eu descobri quais são os vícios da minha personalidade, quais são os vícios psicológicos meus adquiridos na infância e que eu não enxergo. Aquilo que as pessoas falam aí, crenças limitantes, crenças escondidas, era isso. Quando eu descobri isso, eu fiquei deslumbrado, assim, agora né, vai ser jóia, vou consertar a minha vida. Porém, eu ainda não prosperava, não conseguia enxergar. Quando, novamente, Deus me deu mais uma chance e me mostrou uma outra ferramenta. Cara, foi a maior coisa, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A partir daquela época, que isso foi em 2007 aproximadamente, eu comecei a desenvolver um método que é chamado método Ash que eu não conheço ninguém que faça isso, talvez eu esteja até abrindo um segredo aqui agora, porque ninguém sabe utilizar o Enneagrama mais o quarto caminho, que é a tua cura, que é a tua evolução, é por aí. Então veja, nós partimos hoje, são mais de, né, desde 2007, só trabalhando na evolução, no desenvolvimento de um método, eu já atendi aqui na nossa região mais de 5 mil pessoas presencialmente, pessoas que vieram conversar comigo, Agora, temos também na internet. Então, se alguém quiser se atender, e atendo pessoas de fora, atendo pessoas de, de Tucuruí, de todo o Brasil, de Rio Grande do Sul, do Amapá, de todos os lugares, eu tenho pessoas com esse método, acho, que revoluciona a vida. E, às vezes, uma frase, um ensinamento que eu tenho, baseado naqueles três centros de inteligência, muda toda a história. Como mudou a minha?